Fase bebê. O teu etchamel recém-nascido é um bebê que precisa de muito amor e carinho para crescer. Aqui estão algumas dicas para cuidares dele e satisfazeres as suas necessidades. Acarinhar o etchamel. dá me ao teu etchamel fazendo-lhe festas na cabeça. Agradecido, os seus olhos ficam cor-de-rosa e ele faz uns sons para te mostrar que se sente bem. Continua a fazer-lhe festas na cabeça e ele diz I love you. Alimentar o etchamel dá de comer ao teu bebê, inclinando-o para a frente. Ele vai fazer sons indicando que está a comer, mas se comer demasiado os seus olhos ficam cor de laranja e ele vai precisar de arrotar. Se comer demasiado faz-lhe festas na cabeça para se sentir melhor. Rapidamente ele vai suspirar indicando que está aliviado. Brincar com o Etchimal. Até os bebês Etchimal gostam de se divertir. Quando os seus olhos ficarem amarelos quer dizer que está pronto para brincar. Vira-o de cabeça para baixo e ele diz... Ui! Continua a brincadeira apertando a sua barriga. Com cócegas ele vai rir. Confortar o Etchamel. Quando se faz festas na sua cabeça, ele sente-se sempre melhor. Mas há muitas outras formas de confortar o Etchamel. Por exemplo, quando ele não se sente bem, os seus olhos ficam verdes. Nesse caso, inclina-o para a frente para ele espirrar ou carrega na sua barriga para ele tossir. Existem outras maneiras de tomar conta do bebê Etchamel. Consulta o manual de instruções e aprende tudo o que ele pode fazer.